Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e o assunto de hoje, como você já deve ter visto na vinheta de entrada é um daqueles chutes que nós ficamos devendo para vocês. Confere aí! O chute que eu vou mostrar pra vocês é o Spinning Back Kick, mas com a passada. O nome desse chute no Taekwondo é Bandeiro Furio Chagi. Mas provavelmente ele deve ter outros nomes em outras artes marciais. Capoeira, ou enfim, ele está presente em diversas modalidades. Então, ele é aquele chute onde eu vou estar aqui, passar essa perna no ar e saltar e estar com a perna de trás. Lembrando para quem não assistiu o vídeo do Spinning Back Kick, dá um clique aqui no link e dá um confere porque vai ajudar muito na, na, nessa explicação. Tá? Onde eu já estou aqui para o Spinning Back Kick, eu antecipo a rotação do meu quadril e desfiro o chute. Nesse, eu vou estar com a base trocada nesse primeiro momento eu vou fazer... Ele em dois tempos. Eu vou lá, botar meu pé na frente e chutar. Então, estou na minha base de luta, uma longa distância com meu adversário, eu vou usar esse passo para aproximar. Estou longe, aqui, jamais que vou conectar nenhum golpe nele. Então, eu dou o um passo e conecto no meu alvo. Observe o seguinte, quando o pé cai aqui, ó, eu já coloco meu quadril virando para trás. Ó. Girei, agora meu tronco que traz potência pro meu chute num segundo momento peguei bem, estou conseguindo fazer legal esse chute ótimo vamos para a parte onde a gente vai fazer o, o salto e passar ele imagina que você vai dar um chute fake então você vai pular chutar com o outro vai cair em cima dessa perna aqui ó. a perna que está atrás Aqui desferiu supostamente o chute fake. Pulou, chutou. Você pode fazer dessa forma para ensaiar passo a passo o golpe. Um, dois. Você conclui o giro todo após essa perna estar no chão. Um, dois. Agora vamos tentar fazer com o chute. Um, dois. Para eu poder esticar a perna e manter equilíbrio, eu preciso por velocidade. Então, por isso, o um chute mesmo, eu estou deixando com a perna dobrada. Um, dois. Posterior a isso, eu estico a perna. Coloco o alvo lá, ó. E fazendo isso com uma velocidade maior, você vai conseguir ter maior êxito do seu chute. Onde você vai controlar a distância do seu adversário, manter longe, movimentou, e chutou. Já emenda do chute da semana passada. Beleza, galera? Espero que vocês tenham um bom entendimento. É simples. Só pratique com calma e paciência. Faça passo a passo. Devagar. Primeira parte, segunda parte. E vai evoluindo aos poucos. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Não deixe de clicar em gostei e nos siga nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima.